Agora nós vamos aprender mais alguns comandos básicos do Excel, tá certo? Já vamos fazer aqui um tipo de um fluxo de caixa, vou até dar o um nome aqui, fluxo de caixa, ok? Vamos começar colocando os meses do fluxo de caixa, janeiro, para não ter que escrever todos os meses aqui até dezembro, o Excel tem um uma sequência gravada dentro do, da memória, que se você fazer aqui o clique com a cruzinha preta e arrastar para o lado, veja só, ele cria os meses automaticamente. São sequências previamente gravadas na memória. Isso funciona para meses ou algumas outras sequências numéricas. tá Então aqui já estão todos os meses do ano vamos dizer que no nosso caixa tem um saldo inicial de 100 ok bom as entradas no período são 300 as saídas 250 e agora vamos fazer o saldo final igual a célula E7 que é o saldo inicial mais o saldo a entrada menos o que saiu ou seja o saldo ficou 150 porque você tinha 100 entrou 300 foi para 400 tirou 250 sobrou 150 o saldo final de um mês é o saldo inicial do outro mês então como é que a gente faz igual e vai buscar aquele saldo automaticamente você não precisa digitar o número 150 basta amarrar ele com o saldo que encerrou no mês passado agora vamos usar um comando aqui antes vamos fazer a mais uma entrada vamos ser que entrou 350 no outro mês 400 no outro mês 500 e 600 para aqui em maio vamos dizer que saiu 300 esse mês saiu 450 esse mês saiu 450 e esse mês saiu 500 Agora nós não vamos fazer essa fórmula de novo, nós vamos copiar ela para o lado. Tem uma maneira nova de copiar, que é copiar colar usando o botão direito do seu mouse. Vamos tentar? Então, coloque o cursor sobre a célula, digite com o botão direito, veja só, apareceu um menuzinho aqui, ó. Copiar, coloque do lado, editar, o colar apareceu. Tá vendo? E aí já fez a fórmula para a coluna do F, ó. F7 mais F9 menos F11 Ou você pode usar aquele outro sisteminha que é com a cruz preta segurando e arrastando Aí ele já faz as fórmulas para frente Vamos acertar essa fórmula aqui em cima também Que é uma cópia dessa daqui, ó se pegou do E13 agora, copiando para março Ele vai pegar o F13, tá vendo? Ele pega sempre o saldo final do mês anterior e coloca como saldo inicial do mês que está no momento. Vou copiar para todos. Pode ver, ó. Abril pegou o saldo final de março. Maio está pegando aqui, ó. H13, que é o, o H13 está aqui, ó. É o saldo final de abril. E agora vamos dizer que os valores sejam exatamente esses até o final do ano. Então vou colocar com o botão direito, editar, copiar. E vamos copiando até lá na frente. Editar, colar. Pronto, já formou toda a listinha. O saldo está crescendo até chegar a mil. Por quê? Porque as despesas, ou seja, as saídas são sempre 500 e as entradas são sempre 600. sem a mais, né? Por isso que o saldo vai aumentando 100, mais 100, mais 100, até chegar a 1000. Tá certo? Essa é a primeira parte da aula. Agora vamos aprender algumas formatações. Para que essa, esse brilho desapareça, use o botão ESC do seu teclado. Aí fica livre. Vamos aprender algumas formatações agora. Por exemplo, vamos aumentar o tamanho da letra do título aqui, fluxo de caixa. Veja aqui, ó. Aqui tem o tipo da letra, que pode ser outro também, vamos, vamos ver aqui, Arial, vamos escolher Arial, uma outra opção aqui, por exemplo, Courier, New, aí ele mudou o formato, tá vendo como é que ficou diferente aqui a letra? Agora vamos mudar o tamanho para 16, olha, ficou grandão, e ainda vamos agora colocar o formato negrito, com a letra N, esse N aqui, é negrito. Vai ficar escurinho, tá vendo? E eu posso também colocar em formato itálico que a letra fica tombadinha. Olha lá, e mais sublinhado que é o S aqui. Olha lá, esse é o título. Fluxo de caixa ficou sublinhado na letra Courier New, tamanho 16, negrito, itálico. Ok, e o sublinhado podemos fazer também comando parecido com os títulos aqui ó, vamos marcar todos eles, é só segurar o cursor com o botão esquerdo até marcar todos os meses, vamos dar mais um comando aqui, negrito, fica tudo escurinho, e aí agora nós vamos dar um comando que é centralizar, tá vendo esse aqui ó, é o centralizar, clica aqui, aí todos os nomes ficam centralizados na coluna ó não fica mais no cantinho quer ver um exemplo aqui no mês de março ó, eu vou clicar desse lado ele vem para o cantinho de cá se eu clico para cá ele vai pro cantinho de lá se eu se eu clico no meio fica centralizado tá vendo esse é mais um formato que vocês aprenderam vamos colocar em negrito o saldo inicial e todos os valores todos os valores do saldo inicial e o saldo final todos os valores, Seguro o cursor com o botão direito do mouse, com o botão esquerdo, e agora aperta N, então ficou negrito, negrito, muito bem, agora você já tem aqui, alguns recursos, né, utilizados, vamos colocar aqui, que as entradas, tem a cor azul, então é só vir aqui, ó, onde tem esse baldinho, coloque azul, Ah, desculpa, vamos colocar o texto em azul que é o a aqui ó texto em azul e esse aqui continua do jeito que tava branco só o texto fica azul tá é, e vou colocar aqui esse aqui em vermelho que é a saída pronto agora você tem aprendeu formatar o título aumentar a letra mudar a cor né? Centralizar, uma série de comandinhos eu já ensinei para você aqui. Tem um tipo de centralizar interessante, tá vendo? Esse título tá aqui. Se eu quiser colocar ele bem centralizadinho aqui no meio, assim, basta você segurar aqui, marcar toda a área até dezembro, e aí você vem aqui, ó, nesse comandinho aqui do lado, que ele centraliza no total das colunas. Quer ver, ó? Olha lá, ficou bem centralizado, tá? Além desse os comandos é, existem vários outros comandos de formatar para dar mais elegância a sua planilha mas como vocês viram aqui um exemplo clássico só para vocês verem como uma brincadeira é interessante se eu mudar o saldo inicial para 200 que que vai acontecer com o saldo final aumentei sem lá aumenta sem aqui viu tudo automaticamente que todas as formas estão interligadas qualquer valor que eu mexer ele vai mexer em toda a sequência de fórmulas aqui para frente exemplo aumentar a entrada para 650 vai para 1150 o saldo final e todos os saldos que vêm depois desse número tá certo muito bom essa é uma aulinha básica ainda mas já que está te dando várias dicas de como formatar fazer fórmulas em sequência tudo comandos bem básicos, mas já dá para criar aqui uma boa ideia né, de como fazer um fluxo de caixa dentro do seu Excel. Ok? Obrigado e até a próxima aula.